Como que foi o momento que você recebeu o diagnóstico que estava com rancenise? Ah, o momento foi muito difícil. Né? Muito difícil porque é, eu sou agente comunitário de saúde. É, na minha área tinha bastante gente com rancenise, então eu já sabia dos sintomas, sabia de tudo. Né? E, e eu comecei a sentir. Só que eu não tinha mancha, de jeito nenhum. Né? É, a minha foi só nos nervos. Foi depois, quando eu comecei a tomar o medicamento, foi que veio as manchas, né? Então, é, eu tinha muita dor, dor no pé, muita dor na perna, e, e eu reclamava de dor no posto de saúde, né? Falava, aí foi diagnosticado facite plantar porque eu andava muito, então eu disse que era facite, né? Aí foi passada uma palmilha e medicamento, eu fui, tomei os medicamentos, usei a palmilha, tudo, nada melhorou. É, e isso foi mais de um ano, né? aí, até que é, eu procurei o Dr. Paulo, por causa da que eu falei que não estava resolvendo, procurei outro, né? aí quando eu cheguei no Dr. Paulo, o Dr. Paulo falou, não, já é uma é, aí mandou eu direto para o centro de aí chegou lá e foi diagnosticado. Em 2014, aí fiz o tratamento, em 2015, todinho, quando foi em 2015, o Dr. Casão falou que eu tinha que fazer por mais um ano, Aí, fiz o tratamento por mais de um ano, fiz o tratamento, então, tomei o medicamento por dois anos. Nesses dois anos, você teve alguma situação de discriminação? Tive, tive sim, porque a, a pele da gente escurece, né? E eu nunca escondi de ninguém, né? Então, um dia eu cheguei numa loja, aí era uma vizinha minha, que era atendente na loja, aí ela, ah, Joelma, me abraçou, né? Nossa, você estava na praia, como você tá morena e abraçada comigo ainda, né? Aí eu falei assim, não, eu não estava na praia, eu, tô, eu tenho rancenise, estou fazendo tratamento. Eu, eu nem terminei de falar que tava fazendo tratamento. Quando eu falei, eu tenho rancenise, ela me empurrou, assim, de um jeito que é, eu quase caí por cima da, da pancada de roupa que tinha, assim. Né? Foi a primeira vez que eu senti a discriminação mesmo, assim, né, na praia. Foi isso. Você teve apoio quando soube no momento diagnóstico, a sua família, como que foi? No dia do dia de meu marido estava comigo, a minha família sempre me apoiou. Né? Não tive apoio de jeito nenhum da saúde né? no posto que eu trabalhava e depois, né? é, secretário de saúde, então nunca ninguém me ajudou. É, o, meu, o meu pé paralisou, né? eu tenho ela até hoje. É, tive trombose por causa do meu pé paralisar, não tinha circulação. Tive trombose, fui para Sinop. Né? Por conta, não tive ajuda nenhuma do município, de nada. Quando eu cheguei em Sinop, os médicos falaram que se eu tivesse passado mais três dias aqui, perdi a perna. Tomava remédio muito caro. Eu gastava mais ou menos R$ reais de medicamento por mês. Meu salário da prefeitura foi cortado. Passei 13 meses sem receber nenhum centavo. Falei com o doutor Aziel, falei com todos eles. Não adiantou. E aí... Eu mesmo tendo esse gasto todinho, provei para eles que eu tinha pegado a doença no serviço, porque eles falaram que não, que é, é mandar todo mundo de casa fazer o exame, porque disse que eu tinha pegado, não, não era no serviço. Provei para eles que foi no serviço que eu fiquei doente, e mesmo assim nunca tive ajuda de ninguém, nunca. Da, da, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde foi um descaso total, nunca tive ajuda de ninguém. Até o meu marido, Lins, ele que sempre correu atrás, sempre do meu lado, mas dali, da, da saúde aqui em Alto Floresta, não, nunca tive, ninguém tem tenho, tenho sim, do André, fisioterapeuta, lá da fisioterapia, lá, lá eu tenho apoio, mas da Secretaria de Saúde, não, os outros ali não, que não abaixa a cabeça e corra atrás. Mesmo a, a, a, tendo um não, como eu tive dentro do posto de saúde que eu trabalhava, as pessoas falavam não, que chegaram a falar para mim, mas vamos você está querendo um atestado para ficar em casa de novo sem fazer nada? Eu trabalhava chorando de dor, só eu sabia o que eu passava. Né? E, e tive dentro do meu posto de saúde, um dos então eu digo para as pessoas que não desanimem, mesmo tendo um não, mas que elas corram atrás. Porque se a doença for descoberta no começo, é muito melhor, tem cura, né? e não deixa sequela, para não ficar igual eu hoje, aqui com os dedos todos fortes, né? e um problema na, na, no tornozelo, no joelho, no quadril, né? esperando para fazer a cirurgia. Eu não sei quando que vai sair. Passei agora com o Dr. Paulo, o Dr. Paulo falou que também está na mão, vou ter que operar também a mão direita, e tudo o quê? Sequela de uma rancenina descoberta tarde.